Pô, se estivesse produzindo pro país, né? Fazendo uma coisa decente, não, tá ali. Pessoal, cara, vai, vai ver um filme Netflix, né, cara? Vai, vai relaxar, né? Ah, mano. Cara, não, é tem... umas coisas de maluco. Outra coisa